A falta dela me faz chorar. A falta dela me faz gritar. A falta dela me faz pedir socorro pro coração. Olá, amigos e amigas. Aqui é o Aranti, aqui Paulista Radiote, pré-candidato a vereador. E aqui é o Divino Eu apoio Paulinho Estradiotti Essa campanha, essa linda jornada que o Paulo Estradiotti tem E eu, eu tenho certeza, gente não... Franca precisa, Franca merece Esse é meu irmão, é meu parceiro e ele acorda de manhã, a mão, pesa a mão dele é, é mal pesada e ele não tem medo de ninguém, não tem medo de, de ninguém. Ele joga no meu time, ele joga no nosso time. Ele é do povão, ele é da periferia, ele é do povão. Franca precisa, Franca merece. Paulinho Estradiote Esse tô junto com ele 24,48 E tamo junto vamos Bora pra junto. frente oh, que faz gol Olê Vuma 24,48 Vamos que vamos moçada! Ela é linda Ela é linda Eu sou Tantos momentos pra lembrar Seu cheiro ainda paira pelo ar Tento fugir, mas como é que eu posso esquecer O que só pra vem dizer? Que ela não sabe me esquecer e vai voltar, pois sabe que só.